Segredos e sonhos. Secretos. Toco pra você, mais ninguém. Que você me esquece e some. E se eu me interessar por alguém. E se ela de repente me. A gente cuida Fala que me ama Só quer da boca pra fora ou Você me engana Ou não está madura ei, ei, ei, ei, Onde está você agora? De repente me ganha A gente gosta, é claro que a gente cuida Fala que me ama, só é da boca pra fora Você me engana ou não está madura ei, ei, ei, Onde está você agora?